a história dele. Segura, posso viver a tua gostei, gostei, Gostei muito da música, dessa música nova, no estilo House Underground. Pronto, vamos ter muito tempo para falar sobre essa música. Por agora, bem-vindo à Chapa Quente. Obrigado. Estou é na Chapa Quente. É quentura tropical. Já ouvi falar de Chapa Quente? Não. Vamos à primeira pergunta. Boa tarde, quem fala é da Diva Rosa? Scroccuia, a música estou, partir calma, fizeste com um Elástico Nandaco, por que, que hoje já não se falam? Ok. Eu. Muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta que algumas pessoas também já. Aqui também já. Espero que eu responda, né? É, elástico Nandaco, né? É uma pessoa, né? que Na qual eu sou o hoje. Graças a ele e também pelo meu trabalho, né? Porque eu conheci ele no Santa e Noesa, no, no colégio onde eu fiz o ensino médio. Eu sou técnico, meda nas clínicas. E por conhecer ele, que eu fiquei cantor e lutei. Fizemos a música Parte Cama né? Pela minha persistência, né? Porque a música Parte Cama é uma música que me lançou. E é uma música que na qual muitos duvidaram. Yeah. Que não podia bater, música sem conteúdo, música podre e tudo, muito mais. Eu não ligo muito essas coisas de críticas, eu gosto mais de avançar. Então fizemos a música, a música... Trabalhei a música, né? Porque depois, depois, depois de nós de, de, de, de fazer a música... Porque o Lástico vivia comigo quando o Lástico... De, ele, ele morava no, no, no Play de Dambaca. Uhum. Quando ele saia do Play de Dambaca, eles, eles foram morar no, no Morro Bento, no eu falava que morro bem, é distante. Então, pode ficar a merda que não no Rangel. Tamo junto. Okay. Fizemos a música depois lá foi, né? Foi, foi para vida dele. E eu comecei a trabalhar a música no meu beco. Meu mãe, Naquele meu beco mais beco, conhecido. Não, no baixo. beco histórico mesmo. Yeah. Começamos a fazer meus vídeos. Com água, a dançar, críticas de dança dos malucos. Tá ainda sozinho, sem Sozinho, sem okay. ele. Meus vídeos a dançar. Depois eles começaram a partilhar o vídeo. Começaram oh, a partilhar, okay. viralizou. Depois liga para mim, mano. É pá, continua a trabalhar, né? Porque eu tô aqui no meu de, de, de, de, de, de, de amigos e a falar de ti. E eu tô feliz. Sabendo que a música fizemos juntos. tu tu tá trabalhar trabalhar a música sozinho. Mas estou feliz, é pá. Mas não tem mágoa. Se fosse outras pessoas, ele fazia música comigo, mas foi embora. Ninguém sabia se a música podia bater ou não. Oh, eu vi, não, então para! Uma, uma questão de, de, de gratificar, de ser grato pelo pela, pela que, ele, que ele fez por mim, ele me deu, ele me deu força para me ser cantor. Eu vi, não. Então vou pegar, vou fazer a turco. ele é pelas províncias. Hum. Quando o a se chamar para fazer show nas provincias, pagava-me 70, pagava 70 mil com asa, 50, 100, 60 mil quasas, era chebas. Eu viajava com ele pagava, e no dia ele tirava também Se, se me dava 50 mil com asa, tirava tiravam 20 ou 15, ele dava. Tá. Ficava, ficava com a maioria. giramos tipo umas sete, oito províncias que eu girei com Nandaco. Depois tinha aqui para Moçambique. Moçambique não, não, não estava não, não, não a pagar bilhete era só para mim aparecer. Okay. Peguei eu e meu irmão. Falei, cota como eu acho que o Nandaco também me deu sem força, então nesse momento eu quero me mudar para o meu sangue a ele. Uhum. Então pegamos, compramos dois bilhetes para mim e para ele. Para para Moçambique. Do nosso bolso. Do nosso bolso. Okay. No dia que nós vamos para viajar, é só que faltou um documento. Eu sabia que ainda, ainda precisava um, tinha que, tinha que mandar uma carta de chamada. Antigamente, quando, quando ainda tinha que ser visto. Nós quase a viajar, nos pediram esse documento. Não tínhamos, então tínhamos que regressar. E alteramos o bilhete, pagamos, pagamos mais uma taxa. Onde um é que estamos para viajar já, juntos, ele não aceitou mais ir, porque a família dele ligou. Porque, não, eu acho que não pode viajar. Eu acho que daqui a pouco tem que ser polícia. Eu falei, mano... Oh. Já devia comprar meu bilhete, temos que viajar junto. Agora, mas não vai ir, porque tem que ser, porque tem que entrar. E aí é assim, então, avisava a E o show lá então, tava tá preparado já para dois Já estava tudo preparado, nós dois. Epa, então okay. ele tinha que ficar, viajar sozinho, mano. Vamos Moçambique, sozinho. As coisas lá não deram certo. Foi, foi pela primeira vez. Uhum. Fui lá, me mentiram. Fui lá, cantei num show. Não me deram nada. Fiquei, f, fiquei no, me, me lugar num quarto, numa cidade. Não conhecia ninguém, mano. Pra, depois voltei, eu mesmo assim, começamos a trabalhar. Depois vim lá, pá. Mano, como. Fizemos uma, uma segunda música juntos, eu fiz com ele duas músicas, escolhi, ali, fiz com ele três depois músicas. Depois disso não voltaram a fazer outra música? Não, eu fiz com ele três músicas, eu okay. o Cangole, que não bateu, fiz com ele já fechou, com ele o Lima também não bateu, tem uma coisa mais o Parti Cama. Na mesma altura? Na mesma altura, não, o de Cama foi a minha terceira música. Já havia outras músicas? Já havia outras músicas, eu fiz com ele também que não bateram. Okay. Então depois vim vi, não, mano, como essa música que você fez comigo, e epa, eu sei que você é o cantou, mas você que deu mais pau, Então vou ainda tentar fazer também o meu também sozinho para mim tentar ver se pode bater. Se não bater, vou regressar. Fui <risos> sozinho. Epa, fui, fiz a minha segunda música que eu vou chorar. Graças a Deus, muito sucesso. Dali, dali para cá, eu comecei até a a correrias, a viajar. Achei subiu, fui para as Europas. Eu vi. E não é porque não falamos, é a vida. Estou aqui, estou ali, mas nos ligamos, falamos. Por, por, por, por vezes que, que, que mata muito de nós é a boca dos outros. Eu cheguei aqui, você me perguntava, eu estou indo, é, aquele agora está malarca, agora viaja, não, não, quer dizer, não me traz nada, viaja, não me fala nada, é, agora está ali, agora, agora com outros, outros amigos. Isso é, quer dizer, basicamente, é ciúmes por vezes. É ciúmes que, por vezes não estás aqui mas com ele, estás ali, a pessoa não, não está na correria da vida. Mas as pessoas sabem que, na altura que fizeram as músicas, o Nandaco já era muito conhecido, tu não. Ou seja, quem tinha que trabalhar muito eras tu. Com Porque certeza. Porque já era o Nandako. Com certeza. Ah, okay. Já era o Nandako. É o um mérito teu nesse caso. Com certeza. Boa, boa. Mas nunca falei que... Mas em todas as entrevistas que eu, que eu comecei aí, no tempo que eu comecei a fazer sucesso, eu falei sempre dele que uhum. para mim tá aqui hoje. Quem me incentivou, eu acho que o Nandaco. que falou, segurou, começa a cantar. Eu falei, mano, vou cantar como sou, sou gago. Ninguém vai entender nada. Tenta só e tentei, tentei, tentei, roxa, roxa, roxa, roxa. Então, eu aqui esse é o grande sucesso, um dos é. maiores nomes da nossa praça. É. Vamos à segunda pergunta. Olá, Skrokekuia. Boa tarde, eu sou a Oricete. Gostaria de saber, se ganhas tanto dinheiro, por que ainda não saíste do teu beco? Essa é uma outra pergunta, quente e bonita. Ela, eu, eu não meu beco, eu tenho, eu, tenho, eu tenho casa no meu beco. No Mobeco, quando eu cresci, nasci, cresci no Mobeco. Tenho uma casa no Mobeco. Tenho a casa com a minha mãe de show, que é uma casa de família. Né? E eu também comprei uma outra casa-mãe no Mobeco. Mas além da casa ah. do Mobeco... Meu... a outra casa aí. Sim, eu tenho uma casa no Mobeco. Eu... Eu... eu, eu... A minha casa do já, eu já compitei para quatro anos atrás. Com a minha casa no Mobeco. Mas além da, da casa que eu tenho no Mobeco, tenho umas outras casas. Uhum. Tem uma casa no Mobeco que eu vivo lá, gosto de estar lá. As pessoas me respeitam muito no Mobeco. Tem um boi, tem os melhores vizinhos do mundo, né? Aí ninguém se mete com ninguém, ninguém fala mal de ninguém. Então, eu lá tô bem, estou bem. De momento, no meu beco, tô bem, porque tem mais outras casas que eu tenho, né? Quer dizer, é coisas que dentro deu para falar aqui, mas tem umas outras coisas. Não vivo no beco na casa da minha mãe, então é a minha casa no meu beco. Tem umas outras casas também. E é por isso no meu beco, porque a coisa que eu estou a fazer, de momento, é que está a ficar lá no meu beco. Estás no Tomeco porque não queres deixar perder a marca ou porque... Até não é pela marca. Ah. Eu quero sair do meu beco para um outro sítio. Que eu estou fazendo um step-by-step. Step. Okay. Estou no beco, mas okay. tem outros sítios. Casas em outros sítios. Não precisa revelar. <risos> Vamos à terceira. Olá, boa tarde. Eu sou a Idunárcia. Scroo tem uma pergunta para você. É verdade que já realizaste o sonho do teu irmão, pegando uma viagem? Já, também é grande pergunta. Já sim, né? Eu eu agora o meu irmão para Portugal, né? O é, meu irmão, o irmão mais velho, que, que chama-se De Boa, que, que ele como De Boa porque ele jogou muito futebol. Ele jogou muito, joga muito futebol até agora. A minha família é família que joga muito um futebol, o meu pai era muito craque no futebol. Então, eu, ele é uma pessoa que lutou muito pelos irmãos. Lutou oh. muito por mim, lutou muito pelo por, por outro meu irmão, que agora é uma gente, para minha irmã. Isso é que sem sucesso. Okay. Sem sucesso, né? Então, eu vi na pá, meu irmão já lutou muito pela vida e não conseguiu. É verdade que ele já tem, não sei se ele vai conseguir, mas vai conseguir lutar e nos deixar bem. Somos uma somos de uma família baixa, uma família humilde. Humil. Então, eu, eu tenho que ser a lutar. Eu como mais novo, vou lutar pelo meu irmão. Então, lutei muito, moro ontem, tu aqui não consegui, eu vim na pá. conta a casa para Tuga. Isso, comecei a criar que essa ideia de 2019. Quase 20, depois que veio também o corona, aquela pandemia. Eu falei, conta a casa para Tuga. Ah, vou ir para Tuga, os filhos como? Não, conta a vou para Tuga, eu vou aguentar com os negro. Você vai para Tuga lutar para trabalhar, lá como, lá como trabalho é rápido, luta para trabalhar e depois, quando você consegue o salário, começa a mandar aqui, eu vou, vou aumentar para ver se consigo mandar também os putos também lá para estudar. Porque aqui está porque aqui um pouco difícil. Lutei em 2019 não consegui. 2020 não consegui 10 da vida. Vai daqui, vai daqui. mamar doente, tem que fazer outras cenas. Corona, mas também em 2021 lutei. Em 2022 fiz, fiz as coisas rápidas como eu e levei o conta para lá. Quer dizer, isso é começar a diminuir os problemas. Aqui já é Angola, isso É. Diminui já que fica só já aqui. Porque outro mormão que agora é uma agenda, ele tem condições. Tem outra minha irmã também, que também, que também que dá uma força esse mormão. Já de problema, então o dele estamos tam, a trabalhar para ver também se levamos. É assim que se faz uma grande família. Yeah. Vamos a outra pergunta. Boa tarde, família. Eu sou o Leonildo Arsênio. Escolhi com o uma pergunta para ti. É verdade que já bateste a na sua namorada? A grande pergunta. Não, bate não. bateu não. Discutimos aquilo uma relação. Não tem uma relação que os dois são perfeitos. Foi pessoas é, né? Eu, eu erro, ela, ela também erra. É normal que numa relação o, o, o, o casal erra. Mas bater não, já discutimos muito, né? Mas chega até luta, luta, luta, luta, luta não, luta não, luta não. Também não aguenta, né? Luta não, luta, não tem luta, luta, luta, luta, luta não. Discutimos... Onde é que tiver que lutar é para o MMA lutar, com um camarada igual assim? Sim, sim, lutar é na cama, lutamos sempre na cama, mas aí não, não é. Que... Válido. Vamos a outra pergunta. Olá scroll, leia o meu nome. Eu gostaria de saber se a música dá tanto dinheiro a ponto de tu comprar um carro de 40 milhões ou fizeste um bungle bang. Grande pergunta. Grande, grande pergunta também. É bem sabido que nós. As só, pessoas só, só, só, vão, só vão recuar sabendo, na Se com um bocado de 40 milhões, aquele carro, aquele carro é mais que 40 milhões. Aquele é um Nissan Patrol 2022. Aquele carro estava lá de 70 milhões, 60 milhões de quantos, 65 milhões de ruas. Né? Se fosse um sembista, as pessoas podiam falar, ah, mas eu como sou um codurista, sou um puto que veio do gueto. Sou um puto que veio de uma família humilde, uma família pobre. Então quer dizer que eu estou no mercado há quase seis anos, Faço seis anos esse ano. Né? Então, a pessoa vem há muito pouco tempo para ele conseguir comprar um carro desse. Uhum. Né? É por isso que tudo que eu faço na minha vida eu posto, eu mostro. Quer dizer, tudo que eu mostro na minha vida, eu estou a incentivar. O Wiki que também está tá lá embaixo, que eu vou também do gueto, vem na porta. Se o senhor conseguiu, também vou lutar e também vou conseguir. Como, como, como, é, aquele, como é aquele carro desse? Que, quer dizer, falou por quê? Porque eu, porque eu faço muitos shows fora. Faço show na Guiné-Bissau, me pagam bem. Faço show nas Europa, me pagam bem. Faço show na, na, na, em Moçambique, me pagam bem. Então... E tenho também publicidade. Trabalhei com Ecoasa, com, com, com Baia, me pagaram muito bem. Então, vou juntando, vou juntando esses valores em dólar. E vou juntando, vou juntando, mais que o dinheiro que eu faço aqui, vou juntar Não tem como não comprar. Mesmo eu consigo comprar um carro de, de, de 100 milhões, eu consigo comprar 200 milhões. Eu consigo comprar. Porque eu trabalho muito, eu faço assim. Tenho, tenho agora o Mocamaro. O próximo ano, eu tenho que trabalhar, meter ele no cofre. Tenho que comprar um carro mais que esse que esse. Então, vou trabalhando, vou, vou poupando. Vou chegar aqui, ela vou comprar. É só poupar, gasta. A música, quem fala que na música não música gasta dinheiro, sim. ganha dinheiro e gasta também muito dinheiro também, sim. ganha muito e também gasta-se muito. Você vai perceber? Porque dinheiro que você, que, você, que você ganha, dinheiro que você nunca viu, mano. Eu. Quando eu comecei a ganhar pelo menos 100 mil Kwanza na música, eu já vi que era muito. Okay. Agora, agora ganha mais de um milhão. Não tem como, não, não como, como, como uma pessoa que por mês pode fazer 5 milhões de Kwanza. E não comprar um carro de 50 milhões de Kwanza. Não tem como não comprar, tem que comprar. Muito bem, escro. Parabéns. Temos mais uma pergunta e, e última. Olá, eu sou o Celso. Escro que coia. Se fosses convidado para frequentar a casa das escuras para aumentar a fama, aceitarias? Grande pergunta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho Deus no coração, né? o Deus no coração. Eu trabalho muito, Sou abençoado. Não tem como. Porque eu sei, porque eu sei a técnica de trabalho. Você vai perceber. Por vez de fazer sucesso na vida, não é preciso... Quer dizer, cantar muito. Você tem que saber como fazer. É como vejo, é como Vão ver o Cristiano Ronaldo. Não é porque ele joga mais que todos do mundo. E o mestre também é chegou joga mais que todos do mundo. É porque eles trabalham muito. Treinam muito. É porque você levanta aquele patamar a ver onde o agora. É porque não foi, foi, foi terminar a carreira. O jogador mais, mais bem pago do mundo, ele está sempre em primeiro. Ele é muito inteligente, ele é muito vivo. É tipo ué, eu. Muito bem, scro Muito obrigado por ter respondido as perguntas todas com sinceridade. Mas agora... Não acabou ainda. Tem mais uma? Tem um jovem mestre. Como Me é que é? Scro Vou partir cama muitos sucessos estiveste com o João agora temos mais um quadro dentro da nossa chapa quente que é o atende ou recusa vão ligar para o Scroo e o Scroo vai ter que responder se atende a ou não tá chapa, e por quê? bora a primeiríssima chamada Nero americano está ligado atendo não tem como, não tem como não atender, atende. Teu irmão até agora, Sim. está tudo bem? normal meu irmão, não tem como. É isso que eu disse, na vida nós vamos ter sempre desavença uns aos outros, nós somos seres, nós somos, somos seres imperfeitos, temos erros, você tá a perceber. Porque o Nero, o Nero tem, tem, tem os bradas dele, eu também tenho umas bradas. Há bradas que vem porque, não, os cronelos estão falando de ti, Nero, os cron, eu estão falando de ti, você tá vai perceber, isso que a gente faz hoje, hoje não estamos a falar, mas estamos a falar, mas isso é meu irmão, trabalhamos juntos, lançamos três hits, que é o Pintin, Tic os 5 milhões. Viajamos muito. Fez vamos um... ter mais? Fizemos muito dinheiro junto Já temos aí músicas novas a vida. Ok. vai perceber? Não ia é conversar, irmão. Vamos fazer nosso trabalho, né? Você tem tua família. Você tem família. Eu estou aqui também tô a lutar. Ainda não tenho família, mas na minha família somos irmãos. Que eu, luto, eu luto muito por eles. Tenho mulher. Você vai perceber? Não vamos ligar que as pessoas falam. Só, só querem nos destruir. Nosso sucesso está metendo, tá metendo muita gente maluca. Só que nós encontramos no mercado fazemos fazer muito sucesso, eles passamos, né? porque nós somos mais fortes que eles. Trabalhamos muito, mano, pela criatividade, pelo tempo que. Quer dizer, pelo que a música está dá, pela bala que nós estamos a seguir, pela música, porque nós estamos aqui, vamos trabalhar, vamos deixar de ligar que as pessoas falam, vamos fazer o nosso trabalho bem. É importante não pisar ninguém, não fazer mal a ninguém. Vamos, bless You, estamos de cá. Está a chamar o telefone. Skokikuia, quem está ligado? Nice Zulu! Atendo, também, atendo. atendo. Nice Zulu, é que tá... passou a visão do, do, do yeah, Dubai, não, do também. carro? Yeah, como yeah. é que yeah. é? O Cota é... Quando eu fui pro Dubai para ir comprar o carro, né? O Cota é que me recebeu lá no Dubai, nem né? Até ficamos lá, até ficamos lá no, ficamos no hotel, porque eu tava para pagar até o hotel. Ele disse, não, carros, vou, vou, vou pegar, vou pagar um, um quarto que vem, que, que, que vem 3K. Mas eu tava lá, eu conheci também, conheci também lá o, o Yannick Pombal, que ele me deu também na música. Yannick Pombal não me avisou. Também levantando também na música então ficamos num quarto, nós três, quiser, de três camas. Então, conversou muito comigo, me passou muita, muita visão, enquanto é que fala muito bem, enquanto aqui é gosta de ver os jovens bem. Sempre quando nós estamos assim, o Nehru, tipo, não estamos a falar, mas estamos a falar, quando tem que liga a scro. Mano, faz o teu trabalho, mantendo a tua família, faz o teu trabalho, não baixa a cabeça, então atendo rápido. Boa! Tá? cuia atendeu o Neru Americano e Nice Zulu. No Na Placa Final é assim. Yeah, Vamos fazer uma, é assim, uma curta aliás. pausa e já já voltamos com a chapa quente. Até já. Tchau, tchau.